Muita gente abre mão do sonho de ter um projeto próprio que te dê mais liberdade para trabalhar da onde, quando quiser, uma parada que goste, que te dê mais tempo para passar com as pessoas que você ama, simplesmente por achar que vai ter que investir muito dinheiro, que tudo é muito caro, que, pô, não tem economia, então não é para mim, né? Não, não funciona, isso é mundinho da ilusão. Cara, não é verdade. Primeiro porque existem. Diversas formas de você começar, muitas dessas formas que é a grande vantagem da internet é que você não precisa de muito investimento ou investimento zero, tá? É uma opção também, eu já vou te falar como. E que isso é apenas mais uma desculpa que você está se dando para você não enfrentar o que você realmente tem que enfrentar, que é botar a cara e ver qual é. Você não precisa largar tudo do um dia para o outro, você pode fazer em paralelo, você pode fazer isso sem risco, você pode começar a desenvolver um projeto e pode ser vários formatos, e quando eu falo que não precisa de muita grana ou pode fazer de graça, você pode começar a ajudar alguém num formato de consultoria, num formato de mentoria, num formato que você não precisa criar é, uma plataforma online você não precisa ter site, você não precisa nem investir em publicidade, você não precisa de nada do início, produzir conteúdo, nada disso. Existem formas que você consegue começar. E aqui eu não estou falando que é ter um negócio online super próspero, abundante, já te dando milhares de reais por mês. Não, estou falando para começar, porque o mais importante é você começar a validar o que você acha que vai dar certo e desenvolver confiança e coragem para seguir em frente, porque é uma jornada com muitos passos, não adianta você achar que de um dia para o outro é um curso, uma fórmula, um livro que já vai resolver todos os seus problemas e em poucos dias você já vai ter milhões na sua conta, isso é papinho, tem gente que, porra, às vezes vende aí um, um, um percurso muito fácil, muito simples, muito rápido, e que, porra, a gente sabe que na real não é e aí a galera começa, se frustra porque não consegue atingir o resultado que o, o tal do guru lá falou e, e aí desiste achando que não é pra mim que porra, não, eu não sou bom o suficiente não vou conseguir e aí abre mão de uma puta possibilidade foda que vai te dar um estilo de vida muito mais alinhado com aquilo que é importante pra você porque você caiu numa lorotinha, né? Em mais uma mentira aí que não é verdade. Então dá para você começar sem dinheiro, tá? Dá para você começar com o seu conhecimento, com os seus contatos e também com uma forma simples de você vender, de você convencer o outro de que o que você tem a oferecer é bom para ajudá-lo a resolver o problema dele. Você pode fazer isso em plataformas que você, como Orkana, como uh, GetNindies, tal, que você se apresenta, oferece. São plataformas de freelancers, né, que, que as pessoas estão vendendo suas habilidades e tem habilidades desde consultoria em advocacia, consultoria em, em nutrição, é, edição de vídeos. É, tradução, legenda, tem tanta coisa assim, é, eu posso ficar 19 horas falando tudo que existe, mas entra lá e vê as categorias, são todas as categorias imagináveis que com certeza, com a sua experiência, olhando aí para o que você já vivenciou, olhando aí pelo, para o que você já trabalhou, você com certeza consegue ajudar outras pessoas e talvez ali no início trabalhando no Orkana, no Get Ninjas, no Fiverr, no... tem várias plataformas, mas eu aconselho dar uma olhada no Orkana primeiro, você vai desenvolver experiência, você vai experimentar aquilo que você talvez considere o futuro ciclo na sua vida, um projeto que você se dedique 100%, mas imagina você pedir a missão, abrir mão de tudo que você conquistou até hoje e chegar lá e ver, pô, não era muito isso que eu queria, e aí tu se fode, então por isso que você tem que te experimentar o mais rápido possível em paralelo ao que você faz hoje. E aí você ainda não vai ganhar muito dinheiro, você vai começar a ter um novo salário, mas se você seguir em frente com mais validações, com mais segurança, você vai, sem dúvida, ter a coragem que você precisa para seguir em frente. E é o caso de vários alunos que eu já ajudei. Todos eles eu sugiro fazer de forma planejada, forma preparada. Tem uma galera que já entra assim, ó, oh, pedir demissão, agora preciso fazer acontecer. E essa galera dá um gás porque não tem outra opção. E é também um caminho legal, tá? Mas para a maioria das pessoas, o um caminho em paralelo faz muito sentido, que foi o caminho que eu fiz também. É, durante uns três a seis meses eu toquei em paralelo o projeto, fui desenhando, fui conectando com as pessoas, fomos... É, da estratégia para a primeira execução, eu ainda estava na CLT. E aí, só que quando começou a gargalar demais e ficou é, insuportável levar os dois, porque faltava tempo e, e o projeto que eu estava tocando em paralelo estava começando a dar resultado, estava começando a ganhar mais tração e precisava da minha dedicação, de mais dedicação minha, aí foi o um momento que eu falei, pô, agora eu acho que tô pronto. E isso daí só você vai poder dizer, mas vai em paralelo. Aí você vá, é, você pode começar sem ter grana, sem ter investimentos, é, de forma super é, acessível e viável, tá bom? Se você quiser um caminho ainda mais estruturado, eu preparei um aulão que eu revelo três segredos para você começar na internet em até 27 dias, em paralelo ao que você faz hoje, Tá? Lá vou contar um monte de histórias minhas e de pessoas que eu já ajudei e vou revelar como que você pode começar, mesmo sem entender nada de internet, ou sem ter muita grana aí para investir. Tá bom? Então, se você quiser, é só clicar no botão aí embaixo. Tem que postar todo dia, esquece! Tem que fazer 200 lives um dia para o outro, esquece! Tem que ter um monte de ferramenta tecnológica esquece isso tudo!